Olá, meu nome é Oiás Melo e vou contar um pouco para vocês agora sobre minha carreira científica que começou no Brasil e agora estou aqui em Berlim, na Alemanha. Eu sou biólogo de graduação, fiz minha graduação é, na Universidade Estadual da Paraíba, e ao término da minha graduação me apareceu a oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, USP, sou, é, trabalhando no tema de doenças genéticas humanas. Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com surdez, perda auditiva, e me interessei bastante pelo tema, então decidi continuar no meu doutorado, também trabalhando com doenças genéticas. E no meu doutorado, eu trabalhei com uma doença neurodegenerativa é, muito rara, e, e foi identificada no sertão uh, do Rio Grande do Norte, e também em algumas cidades do sertão paraibano, e durante o meu doutorado eu queria entender qual era a causa genética dessa doença. Então, um, eu tive a oportunidade também, durante o meu doutorado, de viajar para dois países, primeiro para a Argentina e depois para os Estados Unidos, para a cidade de Berkeley, na Califórnia, e queria entender um pouco melhor sobre esse novo tema que... que se discutia há pouco tempo ah, na ciência, que era a região não codificadora do DNA. Então, resumindo, o nosso DNA ele é composto por duas regiões, basicamente. A primeira, a região codificadora, onde se encontram os genes que dão as características dos indivíduos, por exemplo, a cor dos nossos olhos, a nossa altura, etc. E uma segunda região muito pouco estudada, que se chama região não codificadora do DNA. E o que seria essa região? Nós sabemos que essa região ela abrange cerca de 98% do nosso DNA, Porém, temos ainda um grande ponto de interrogação. Qual é a função dessa região? Então, a gente sabe que a região não codificadora ela tem como principal função a regulação dos genes. Quando determinado gene deve ser ativo ou inativo, em que tipo de célula, em que tipo de tecido ou órgão, e também em que fase do desenvolvimento, tanto embrionário quanto desenvolvimento adulto. Então, esse tipo de questão de tentar entender a região não codificadora do DNA foi o que me motivou a fazer ciências a, a fora do Brasil. Um, Viver na Alemanha muito prazerosa, porque um, os alemães a, eles são muito receptivos. Apesar de ser culturalmente um pouco mais fechado que nós, brasileiros, latinos, os alemães eles, eles são muito bem acolhedores. Quando terminei meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado no Centro de Estudos de Nome Humano da USP, e então eu queria a, abranger meu conhecimento sobre a região não codificadora, e como eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, eu queria saber como funciona a ciência e a vida ah, na Europa. Então, por isso, eu decidi vir para a Alemanha, para o Max Planck Institute for Molecular Genetics, para realizar meu segundo pós-doutorado. Aqui no Max Planck Institute, nós trabalhamos com, também com doenças genéticas, mas o ah, meu grupo de pesquisa, liderado pelo professor Stefan mundlos é mais voltado a doenças com defeito de membros, pessoas que têm problemas nas mãos ou nos pés, e queremos entender como algum desses casos, que até então não se sabe qual é a causa genética, como que o indivíduo desenvolveu determinada doença. Então, no meu primeiro pós-doutorado aqui na Alemanha, eu tentei aplicar novas tecnologias genéticas, ferramentas de última geração, para tentar entender qual era a variante do DNA nessa região não codificadora que poderia estar causando o defeito nos pacientes. Então, agora, como pesquisador associado ao Charité, um hospital um, aqui de Berlim, nós estamos in tentando investigar como outras ferramentas da área de genética podem ajudar na decodificação da região não-codificadora do DNA. Nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa muito aberto. A gente tem é, estudantes e pesquisadores de todos os lugares do mundo e estamos sempre abertos para receber novos alunos, novos pesquisadores, e se quiserem entrar mais em contato e saber um pouco mais como funciona a ciência aqui na Alemanha, eu estou aberto uh, para discutir sobre o tema. Então, acredito que eh, essa oportunidade que foi me dada por essa essa colaboração entre agências de fomento do Brasil, como por exemplo a CAPES, e agência de fomento alemã, como Alexander von Humboldt, um, que esse tipo de colaboração é muito, muito rico para ambos os países e essa troca de experiências e também troca de tecnologias é o fator principal um, dessa minha estadia aqui na Alemanha. Minha palavra preferida do alemão é Genau. Genau significa exato, exatamente. E que fala um pouco do povo alemão. O povo alemão é muito preciso, é muito exato. Então, ele sempre falam Genau, Genau.